acho que eu gosto de usar essa habilidade pronto, uma mina certinha em cima da outra ali aqui eu vou botar esta O cara fica ali só. Consigo ficar esperando. Oxe, não morri, hein? Sorro a NH. Aí do Alfa. Muito estranho esse cara.